Olá, estou com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está mais que especial, porque hoje eu procurei um assunto para falar para vocês, muito legal, que é a nossa estação do ano, o outono, e com o outono vem esse friozinho gostoso, para a gente estar em casa tomando um chazinho, relaxando. E essa é uma estação do ano que a gente que o clima ele é um pouquinho mais ameno, mais seco e ele tem suas características e é bem necessário que a gente faça algumas adaptações no estilo da nossa vida para que a gente possa passar essa estação muito bem com o nosso corpo feliz. E saudável no início do outono por exemplo os dias possuem a mesma duração das noites se tornando mais curtos e mais frios e à medida que o inverno se aproxima fato que pode abrir as portas para algumas doenças e como a gente sabe que as gripes e os resfriados começam nessa estação a gente precisa se cuidar um pouquinho. Então, eu trouxe essa dica muito especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix, programa Dicas de Saúde. Então, além de alguns ventos que aumentam, que a gente tem que cuidar da nossa pele no outono, começa a redução gradativa, então, das temperaturas, diminui também a umidade do ar. Com essa diminuição da umidade do ar... A gente tem alguns cuidados com a nossa saúde, com a nossa pele, como eu já falei, e com o nosso corpo. Procure manter ambientes bem arejados, né? Abra as janelas pela manhã, a porta da sua casa, para ventilar bastante. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente areja bem os ambientes da nossa casa, a circulação do ar e o sol... Entram e vai evitar que as bactérias aumentem, se proliferem, que pode ocasionar uma doença para nós respiratória ou de pele. Também a gente precisa cuidar com o uso de descongestionante nasal para que o nosso nariz não fique obstruído, para que a gente possa respirar melhor. Com as mudanças do tempo que ocorrem durante todo esse tempo do outono, algumas pessoas acabam recorrendo à automedicação. Então, cuide, a automedicação ela é muito perigosa. Sempre com orientação de um profissional de saúde, de um médico especificamente. Você deve procurar para ter esses cuidados, tá? Então. A princípio, seu uso pode favorecer, pode parecer até inofensivo quando a gente usa esse descongestionante nasal. Mas seu uso pode trazer diversos problemas como vícios e lesão de mucosa. Você aí que sempre está usando esses descongestionantes, procure o um médico e peça a sua orientação. Então... Uma dica bem importante que eu trouxe para você do Dicas de Saúde. A melhor maneira de limpar o nariz é usando soro fisiológico. Pode-se também limpar no banho, pois a água e o calor facilitam a limpeza do nariz. Então, sempre procurar orientação médica. Evite a proliferação de ácaros, que são Aqueles bichinhos que ficam ali nas cobertas, no tapete, é, no travesseiro. Então, por isso que é importante a gente lavar com frequência cobertores, colchas, de modo a evitar proliferação desses ácaros, porque isso aliviará aquele conhecido cheiro de mofo que tanto dificulta a vida daquelas pessoas que têm alergias, que têm coceira na pele, que ficam tossindo devido a, essas, a esses ácaros. Mais uma dica muito especial que eu trouxe para vocês, do Dicas de Saúde, é lavar as nossas mãos. Não? Com a pandemia, a gente aprendeu a lavar muito as nossas mãos. Então, lava as mãos com água e sabão, várias vezes durante o dia, pois isso evita o acúmulo de bactérias pelas mãos, né? Porque as bactérias, elas não estão no ar, elas são transmitidas pelo contato. Você sabia, então, também tem mais uma dica legal para vocês, que você sabia que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o simples ato de lavar as mãos reduz a... Até 40% o risco de contrair doenças como gripe, a diarreia, infecção estomacal, conjuntivite. E dor na garganta. Evitar lugares com aglomerações de pessoas também, sempre que possível, né? Evitar esses lugares que tem multidões, lugares fechados. Porque nesses ambientes, a circulação do vírus e bactérias acontece de forma mais livre e intensa. Então, a gente precisa ter esse cuidado ainda. E também, para finalizar a nossa dica de hoje, que ela é muito especial, que eu preparei com muito carinho e amor para vocês. Vamos falar sobre uma alimentação equilibrada agora nesse mês, né? Que estamos aí de março entrando no outono manter uma alimentação equilibrada equilibrada ajuda a manter o nosso sistema imunológico fortalecido nosso sistema de defesa do nosso organismo como tomar sopas e caldos de legumes são bem vindos né já que eles nutrem hidratam bem nós e ainda tem uma temperatura agradável e não se esqueça essa é uma dica bem importante para vocês, que eu estou deixando aí no programa Dicas de Saúde. É importante manter uma boa ingestão, mesmo com o clima frio, para hidratar a nossa pele, para a nossa pele não é, ressecar e a gente aguentar aí o nosso frio que está chegando, mansinho e aí a gente vai se vestir tão bonito, cuidar da nossa pele, da nossa alimentação... E ser é muito feliz. Nosso programa Dicas de Saúde, preparado com muito amor e carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix. A gente volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.